Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu estou fazendo este vídeo que eu quero te falar é, uma coisa muito legal Você já ouviu falar aquela frase é, Pra você ser lembrado, é preciso ser visto? Pois é, é essa é uma frase muito, muito é, é, boa e consistente Porque é o que acontece para você ser lembrado no marketing digital ou em qualquer coisa na vida, né, As pessoas precisam te ver, né? É, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, é, se você parar para pensar é, dentro do do, do do YouTube, né? Que vamos trabalhar aqui com a nossa ideia de de marketing digital. É, então você veja que por exemplo dentro do YouTube é, o algoritmo do, do YouTube do, ou do Facebook, o algoritmo dessas dessas redes funciona da seguinte forma: eles trabalham é, com com as suas preferências. Por exemplo, se você é, ver muitos vídeos do Érico Rocha, é, ele vai te oferecer mais vídeos do Érico Rocha. Se você assiste muitos vídeos do é, do Alex Vargas, ele vai te mostrar mais vídeos do Alex Vargas e por aí vai, por quê? porque isso é, são é, as suas preferências tá? e é, quanto mais essas pessoas são vistas mais elas são lembradas por você e por tantas outras pessoas e o que, que quer dizer com isso? É, algumas pessoas... Muita vergonha, né? Ah, eu quero. Eu preciso gravar vídeo. Eu preciso, eu preciso aparecer. Sim, se você quiser ser lembrado, é, é bom você aparecer, Por quê? porque se você, para quem não é visto, não é lembrado, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que você pode trazer. Então, quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Nunca se esqueça disso. Por quê? Porque se ah, as pessoas, se você quer que as pessoas vejam o seu produto, saibam que você representa ou é, trabalha com determinado produto, isso pode qualquer coisa, tanto para produto quanto para serviço. Se você quer que as pessoas lembrem de você, do seu serviço, do seu produto, você precisa ser lembrado. E para ser lembrado você precisa ser visto. Guarde bem essa frase, tá bom? Então quanto mais você é visto, mais você é lembrado. E aí a, a associação é, entre você e o produto é inevitável. Por exemplo, se você vê lá algum vídeo do Érico Rocha, você vai ver é, que ele vai ser lembrado pelo Fórmula de Lançamento. É uma coisa normal. Se for Alex Vargas... Você vai se lembrar do Fórmula Negócio Online. Se você ver o Dani Edson, por exemplo, você vai ver a, a fórmula dos afiliados. Então, tudo é, é, é uma coisa de associação. E para isso é preciso ser lembrado. Vale ver nessa frase, tá bom? Esse vídeo aqui é só para lembrar isso, para que você que é iniciante quer iniciar nesse mercado, pare com esse preconceito. Faça vídeos, faça canais no YouTube para ser lembrado, beleza? É isso aí. Se você quer saber mais aí sobre é, como ranquear seus vídeos no YouTube, o primeiro link na descrição, tá bom? E se você quiser conhecer o Fórmula Negócio Online, o primeiro, é o segundo link na descrição, tá bom? Valeu, um grande abraço e até mais.